A Paz do Senhor, mais um devocional, encontra-se no livro de Primeiras de Reis, no capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 16. Vamos então ler a passagem de Primeiras de Reis. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote, dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em, em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, eh, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu, o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então, Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote... Uh, de Jezre, Jezreel lhe dissera não te darei a herança dos meus pais deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou por que você está tão aborrecido? por que não come? ele respondeu-lhe, porque eu disse a Nabote de Jezreel venda-me a sua vinha ou se preferir eu lhe darei Outra vinha em lugar dessa Mas ele disse, não te darei minha vinha Disse-lhe Jezabel, sua mulher É assim que você age com o rei de Israel? Levante-se coma coma Animes, conseguirei para você, para você a vinha de Nabote de Jezreel Então Ela escreveu cartas em nome de Acabe pois nelas o selo do rei E as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote Naquelas cartas, ela escreveu, Decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem dois homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que te testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então dois homens vadios vieram, se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo, Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei, por isso o levaram, o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel, Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe, levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe viu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Meu irmão e minha irmã, a ganância aqui que é representado pelo rei Acabe é uma faculdade da mente de qualquer um dos homens que exista neste mundo, neste plano físico e material. A cobiça, representada pela Jezabel, a esposa do rei Acabe, é o seu Judas dentro de cada homem. É o Judas de cada homem, dentro de cada homem. Quando a ganância age dentro da lei, ela constrói a consciência, mas quando desobedece a lei, é um destruidor esta ganância. A ganância representa aqui a Jezabel, a esposa do rei Acabe. Quando ela age fora da lei, ela destrói, ela age para destruir. Por isso é que ela destruiu a vida deste de Nabote, né, por, causa, por conta da vinha. Judas era o tesoureiro dos discípulos de Jesus, mas tornou-se ganancioso. Ele tem um demônio e o seu pecado trouxe tragédia. O rei Acabe representa a ganância. Essa faculdade governou sua mente e tomou posse de todo homem do rei. Quando a ganância lança sua influência cobiçosa sobre o homem, ele desenvolve um desejo insaciável de possuir as coisas materiais. Acabe construiu um esplêndido palácio de verão e, e o encrustou de marfim. A extravagância cresce em seus próprios pensamentos. O palácio de marfim de Acabe deve, ser, ou deve ter jardins adicionais. A vinha de Nabote era mais adequada para ele e foi adquirida por meios imundos e impróprios, fora da lei. A cobiça não tem sabedoria, meu irmão. E quando alguém desiste de suas exigências, as coisas mais tolas são feitas para obter a posse dos objetos cobiçados. É assim que a cobiça funciona. Planos aparentemente sutis, como o de Jezabel, para pedrejar o inocente Nabote até a morte. São, então, sempre expostos e a sua superficialidade mostrada. O egoísmo é míope e todos os seus caminhos são estreitos, meu irmão. Elias, o defensor da lei, é o inimigo da avareza e o revela em meio à sua transgressão. Você me encontrou, ó oh meu inimigo. Não há como escapar do espírito de justiça, meu irmão. Podemos fazer algo de errado onde ninguém nos tenha visto mas ainda assim a consciência acusa, até a, a pessoa se arrepender e deixar aqueles meus caminhos porque senão a consciência vai lhe azucrinar vai lhe pesar é importante que tenhamos isso em conta ela atinge os homens esse espírito de justiça que age dentro da nossa consciência ela atinge os homens quando eles pensam que estão seguros e precisam Uh, não precisam de desistir de nada do que é mal O homem que se aproveita da necessidade do outro Ou da fragilidade do outro Para enriquecer os seus próprios, próprios cofres Deve no devido tempo restaurar quatro vezes como fez Zaqueu Zaqueu deu, uh, deu a oferta quatro vezes mais àqueles a quem ele havia extorquido Enganado ou se apropriado dos seus bens as ideias ou os pensamentos é, fazem ou produzem as células cerebrais dentro do ser humano. E as células cerebrais é, são as estações centrais através das quais a mente envia os seus pensamentos dominantes para as áreas ou para várias áreas, é, para várias funções do nosso corpo. A ganância tem sua área cerebral na cabeça por meio da qual afeta todo o organismo. Se for cultivado ao ponto da cobiça, dominará o apetite. E então, mais alimento é ingerido, descontroladamente, no organismo, sem necessidade. Ou seja, passamos a ter mais olhos do que barriga. Isso tudo por conta da ganância. E o excesso, que é armazenado como gordura por conta deste alimento que ingerimos mais do que a nossa necessidade, este excesso de carne ou excesso de gordura não é adequadamente vitalizado. O corpo não aproveita nada uh, disso que está aí acumulado no corpo como excesso. E, eventualmente, então, torna-se infestado por vários tipos de crescimentos materiais. Assim, o egoísmo representado pelo ego, por Satanás, dentro, porque foi ele quem cegou a pessoa e levou a pessoa a este ponto, usa então o apetite para destruir o corpo, aqui o apetite é a vontade é, carnal desenfreada, comer mais do que necessário é, ter relações com a esposa é, quando às vezes até nem, nem tinha necessidade Não, é, é uma, uma relação de forma desenfreada é uma, uma relação é, é mais pelo pelo ego, é mais para satisfazer a vontade do ego, da carne. O remédio para todo esse erro é invocar a lei divina de Deus dentro de cada um de nós, para nos ajudar e nos ajustar em todo o pensamento no qual a ganância, representado aqui pelo rei Acabe, desempenha algum papel importante, porque ele reina dentro de nós. E ele, de forma desenfreada, se não buscarmos ajuda, no amor divino de Deus, para para travar esta ganância, ela ela leva a, a com que a pessoa tenha danos irreparáveis. Faça disso uma afirmação diária, todos os dias, meu, meu irmão e minha irmã. Todas as áreas da minha vida são ordenadas, ou estão em ordem, estão em harmonia é, com a justiça de Deus, com o amor divino de Deus. E tudo que é meu vem a mim sob a lei divina do amor de Deus tudo que é teu por direito, é, há de chegar na hora certa, no momento certo. Mas a ganância e o orgulho, né, a Cabe e a Jezabel, essa dupla dentro de nós, elas, às vezes, levam-nos a querermos cortar mato, queimar pistanas, ou usar é, de subterfúgios, das coisas aqui desse mundo de esperteza. E, às vezes, até conseguimos. Mas não dura, porque não chegou na hora certa. E depois, então, aquilo vai embora.